Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo de Flamengo e Corinthians que se enfrentarão a partir de amanhã, a partir das oito e meia da noite o Flamengo que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro o Corinthians está na quinta posição está pertinho ali do Fluminense ali, bem pertinho, bem colado ali no Fluminense mas ainda não mas ainda Tá querendo se tropeçar? Pode cair de posição com o Atlético Paranaense. Então, tem muito cuidado com o Corinthians. Mas o Mengão já tá classificado para Libertadores do ano que vem, apesar que foi campeão da Libertadores. Agora, nesse sábado, ele já está na Libertadores. E já está também, porque já é o terceiro colocado, 61 pontos, 61, né? Tem mais de 60, né? Aí estão classificados aí, Palmeiras que já tá praticamente já classificado para Libertadores, Internacional também que já tá classificado para Libertadores e Flamengo que foi campeão da Libertadores que já está também classificado para Libertadores do ano que vem. E olha, o Flamengo depois de ser campeão da América, agora o Flamengo que é um contra e um contra com eles. o Pessoal do jogo aberto vai falar sobre esse jogo, tá bom? Então é isso. Espero que você se inscreva no canal, De, deixa aquele like maroto no vídeo, Deixe, também assina o sininho para você não perder nada, tá bom? Então vamos para o vídeo. Agora, quem tá podendo mesmo é o Flamengo. O Flamengo ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil. Dorival Júnior já tá falando em permanecer, ficar em 2023. E aqui no telão, mais dessa festa, da comemoração, da individualidade dos jogadores. Aliás, você acha que o Flamengo vai inteiro amanhã pra jogar Eu acho que contra o não. Corinthians? Não, não é muita comemoração, viu, menina? Relata é comemoração. Todo Eu... mundo desligado. Eu espero até que eles errem o caminho do Maracanã, <risos> É, vamos Duvido. ver, né? Falando nisso, a gente começa com o tricampeão da América, o Mengão. O atual ai. campeão domina a seleção da Libertadores. Dos 11 jogadores da lista, 6 são do Flamengo. Além do técnico Dorival Júnior, Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Os outros brasileiros da lista são Gustavo Gomes e Scarpa, do Palmeiras, Thiago Heleno e Vitor Roque, do Atlético Paranaense. O único estrangeiro escolhido foi o meia Lucas Jansson, do Vélez. O Flá se reapresenta hoje à tarde no CT, depois da conquista do Tri da Libertadores. O time do técnico Dorival Júnior vai cumprir tabela no Brasileirão. Amanhã enfrenta novamente o Corinthians no Maracanã, e o rubro-negro quer terminar o campeonato na melhor posição possível. O clube tem como meta o segundo lugar no brasileiro. Hoje ocupa a terceira posição com 61 pontos. Em 10 dias o rubro-negro carioca já faturou mais de 200 milhões de reais em premiações pelos títulos da Libertadores e Copa do Brasil. Caso termine como vice nos pontos corridos, pode engordar ainda mais a conta e embolsar cerca de 43 milhões de reais. Com o dever da temporada cumprido, a diretoria planeja 2023. Estão em pauta a pré-temporada, férias, mundial de clubes e, claro, a renovação de contrato de Dorival Júnior. O treinador já manifestou o desejo de continuar à frente da equipe. Meu contrato com o Flamengo vai até o final do ano. E talvez o maior prêmio para mim seria poder permanecer à frente dessa equipe e dar sequência ao nosso trabalho. Em paralelo a essa negociação, há também a questão de que o técnico é um dos cotados pela CBF para substituir Tite na seleção. Vamos deixar as coisas acontecerem, é muito cedo ainda para se falar alguma coisa. A minha preocupação continuará sendo o Flamengo, até porque é, poucos terão a oportunidade que eu tive de estar em um grande clube como esse pela terceira oportunidade. Bom, quando a gente fala em Dorival Júnior, eu lembro que ele começou o ano lá desempregado, de repente assume o Ceará, ganha essa oportunidade no Flamengo e aí em troca traz esses dois títulos importantes para o clube. O Dorival termina 2022 em alta, tanto que é cotado para a seleção brasileira. Tem essa dúvida, será que teremos um técnico brasileiro ou um estrangeiro? Mas o Dorival, pelo menos na opinião da mídia e de muitas pessoas, ele tá no páreo. Fora isso, se a seleção não acontecer, na minha opinião, o Ronaldo, não tem por que ele sair do Flamengo, não tem por que não dar continuidade a esse trabalho, que é elogiável. É elogiável e agora ele chegou numa, numa fase da carreira dele, que ele não tem mais restrições, né? Porque lembra que ele sempre tinha, ah, não, porque no, no, no vestiário o pica-pauzinho vai lá e sempre mina alguma coisa. E agora, a verdade é que eles estão trabalhando juntos, aí né? deixando o jogador também trabalhar. O jogador exercer a função que mais gosta. Porque muitas vezes o treinador ele, ele tem esse papel de orientar o jogador, de aprimorar o jogador. Cada jogador tem que ter uma uma visão diferente do treinador. E o Dorival chegou a esse ponto. Mas quando você pensa num grupo, aí acabou a vaidade. Acabou aquele negócio com o jogador aqui, outro ali. Tanto é que o Gabigol, eu gostei de ver alguns jogos na recomposição dele. Esse pique que ele dava, não só de frente pro gol, mas para recompor. Então isso é do treinador, que pede pro cara. Então o Dorival chegou nesse, nesse patamar, vamos dizer, de deixar o jogador à vontade também. É verdade. E ele fez um trabalho bem legal com os titulares, com esse time 2, dando oportunidades, mostrando também que outros valores do Flamengo podem aparecer, como é o caso, por exemplo, do Vitor Hugo, né? um jogador jovem que teve chances. Enfim, muito bem o Dorival, aqui é só aplaudir o trabalho bem feito. Sim. Ótimo, é. não tem nem o que falar. Pode até Agora. folgar amanhã, se Deus quiser, né? Folgar é. amanhã, folga todo mundo, dá, dá praia pra todo mundo de manhã. Vai e... ser interessante saber qual é o espírito também dos jogadores diante do torcedor novamente, no Maracanã. Vamos ver, hein, se o pessoal vai estar tá no clima de festa ou se eles voltam pro Campeonato Brasileiro. Agora, quem vai... Os cachorros aí são... Então assim, né, aquela o tempo todo aí. Às vezes até... Eu até para o vídeo, né? Até porque, olha aí, tá latindo novo aí, ó. Então é isso. Vai continuar, né? Não tem jeito. Já falar agora do Flamengo, né? o Corinthians a partir das oito e meia da noite. Em Goiás empatou pro Corinthians, né? É, na Serrinha, agora o Flamengo tenta se isolar do Corinthians, né? Então é isso. Quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem a notificação pra você não perder nada. Opa, tia pra galera, muito importante, tá bom? É o jeito que vai logo o né? O cachorro tá latindo aqui e é isso. Valeu, fui! Até lá.